Você sabe como anunciar no YouTube e quais são os tipos de anúncios disponíveis? Confira nesse vídeo após a vinheta. O YouTube é considerado o segundo maior mecanismo de busca, atrás apenas do Google. Cerca de 70 milhões de brasileiros estão conectados no YouTube, destes 45% utilizam YouTube através de dispositivos móveis. Em média, cada brasileiro assiste 80 vídeos por mês, o que totaliza em torno de 4 horas de vídeos assistidos. Mas vale a pena investir no YouTube? Bom, se desconsiderarmos o custo de produção, o custo de veiculação do YouTube é muito mais baixo do que as mídias tradicionais. Segundo uma pesquisa do IBOF divulgada em 2014, o YouTube teria uma audiência superior aos principais canais de TV por assinatura, como Sport TV, GNT, TNT e entre outros. A principal audiência do YouTube está no público com idade entre 15 e 35 anos. Este representa mais de 50% da audiência do YouTube. Entre homens e mulheres, há um equilíbrio, 52% de homens e 48% de mulheres. Bom, e como anunciar no YouTube? O primeiro passo é você criar um canal no YouTube. O passo a passo para você criar um canal no YouTube está em um nosso blog, que está no link na descrição do vídeo. Em seguida, você precisa criar e configurar a sua conta do Google AdWords, porque é lá que você vai criar os seus anúncios. Após configurar a sua conta no Google AdWords, você precisa escolher qual formato que você vai utilizar de anúncio. São quatro formatos. Nesse vídeo a gente vai especificar quais são as características desses quatro formatos. O primeiro formato de anúncio é o TrueView InStream, que é aquele anúncio de vídeo que passa antes, durante ou depois de você iniciar um vídeo. Você tem que obrigatoriamente assistir cinco segundos e em seguida você tem o um botão para pular propaganda. Nesse formato de anúncio, você paga se a pessoa assistir durante 30 segundos, ou assistir o vídeo inteiro, ou se ele tiver algum tipo de interação, como clicar num link. O que acontecer primeiro? Então você paga pelo custo de visualização que você determina, o CPV. O segundo modelo é o True View in Display, que é o formato de vídeo que não começa imediatamente. Ele é o vídeo relacionado que fica do lado direito do seu vídeo ou a sugestão patrocinada de um vídeo após você realizar uma pesquisa no YouTube. Neste formato de anúncio, você precisa definir uma miniatura e uma descrição para que a pessoa possa ver o um vídeo sugerido ou encontrar seu anúncio em uma busca no YouTube. O terceiro formato é a vinheta. É aquele vídeo rapidinho de 5 ou 6 segundos que você assiste sem poder pular o anúncio. Esse vídeo é muito legal para que você possa levar as pessoas para ir até o seu canal. O formato de cobrança é o CPV, o custo por visualização. Como não há a possibilidade do usuário pular o anúncio toda vez, que ele for exibido, ele será cobrado, diferente do TrueView em Stream, que ele só é cobrado quando assiste 30 segundos, ou vídeo completo, ou quando ele faz algum tipo de ação. O último formato de anúncio é o Master Head. O formato Master Head é o único tipo de anúncio que você não contrata através da ferramenta do Google AdWords. Neste, você precisa entrar em contato com o gerente de conta do Google para reservar o espaço da mídia. O custo dele é o custo por dia, então você tem uma taxa fixa e aparecerá durante todo o dia. É importante saber que cada formato de anúncio é para um tipo de objetivo de marketing, então você precisa inicialmente identificar qual é o objetivo da sua campanha para depois escolher qual anúncio que você vai utilizar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!